Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre marketing digital para empresas de serviços. Então, vamos falar um pouco para aquelas empresas que são conserto de máquina de lavar, é, dedetização, conserto de celular... É... Empresas de construção civil que as pessoas buscam na internet, então vou dar cinco dicas do que eu faria se eu tivesse uma empresa de prestação de serviços. Então vamos lá, a primeira dica, tente pensar como um consumidor, qual que é a primeira ação que um consumidor que precisa de um serviço vai fazer, então vamos lá, estragou minha máquina de lavar, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu celular, ir no Google e buscar consertos de máquina de lavar em Campo Grande Mato Grosso do Sul, certo? As empresas que estão ali posicionadas são as primeiras que eu vou ligar. Eu não vou ir para a segunda página. Então, a dica número um, se você tem uma empresa de prestação de serviço, é essencial, é praticamente é obrigatório que você tenha uma conta no Google Meu Negócio e que tenha todas as suas informações ali no mapinha do Google. É quem somos, é o serviço que você faz, é telefone, avaliações. Primeira dica, então, estar no Google Meu Negócio. Segunda dica que você precisa para a sua empresa de prestadora de serviço. Ter um site. Por quê? Se a pessoa quiser saber mais do seu serviço, ela vai clicar no site, vai ir para o seu site e vai analisar. Só que de nada adianta você ter um site que não converta. E o que que eu quero dizer com isso? Tem que ser um site que tenha todos os seus serviços, é, telefone visível, é, endereço visível, botão para falar com você no WhatsApp, tá? Então tem que ser um site que venda muito bem o seu produto. E além disso ele tem que ser responsivo, isto é, que seja adaptável para dispositivos móveis, porque hoje a maior parte das buscas são feitas através do celular, certo? Então vamos para segunda dica, então é ter um site. Terceira dica: usar o Google Ads, que é você pagar é, para o Google ter um crédito lá para comprar as palavras-chaves e quando o, o seu cliente buscar lá, conserto de máquinas de lavar em Campo Grande, você aparecer entre as primeiras colocações. Então terceira dica é usar o Google ADS tá quarta dica eu preciso ter um perfil em rede social sim é interessante você porque a empresa ela vai lá vai dar um Google vai te encontrar ela vai olhar o seu site e para ela saber a opinião das outras pessoas o que que ela vai fazer ela vai procurar você no Facebook vai olhar suas avaliações vai dar uma olhadinha no Instagram então é muito interessante que você tenha sim um perfil nas redes sociais tá então e a última dica qual que é é você fazer anúncios também nas redes sociais então o Facebook ele disponibiliza de um anúncio muito interessante que quando a pessoa clica no seu anúncio ela vai direto falar com você no WhatsApp então você tem anúncios focados nisso além disso você tem anúncios focados em um raio de atendimento então é legal você utilizar também do Facebook é ADS e Instagram ADS, certo? Então, pessoal, essas foram as cinco dicas de, do que eu faria se eu tivesse uma empresa de serviços, certinho? Então, até o próximo vídeo, pessoal!